Investimento público em pesquisa científica. Os recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o Funtel, tem gerado emprego e lucro na indústria. Acompanhe na reportagem de Daniela Proença. É fácil concordar. A tecnologia mudou a vida do cidadão. A TV digital trouxe som e imagem impecáveis. Com o tablet e o smartphone, as informações vieram em alta velocidade no dia a dia. Mas, para chegar a tudo isso, foi preciso investimento. É o que faz o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Comunicações, o Funtel. Leva recursos públicos para a pesquisa científica e gera a inovação. Agora, pela primeira vez, foi possível medir o retorno do dinheiro aplicado pelo Funtel. O Ministério das Comunicações fez os cálculos. Em 2010, avaliou 30 projetos desenvolvidos com recursos do fundo e chegou a uma conclusão inédita. Os novos produtos vieram do trabalho de 350 cientistas brasileiros. Eles desenvolveram tecnologia que chegou à indústria. A cada um real investido pelo Funtel, com os novos produtos, o mercado faturou três vezes mais. E isso gerou empregos. O aumento médio de postos ocupados nas empresas beneficiadas foi de 12%. O que nós vimos aí com essa avaliação é que, é, é que houve a ligação entre, entre essa, essa, essa pesquisa e essa inovação. É, com a geração de produtos que geraram impactos socioeconômicos na ponta, geraram empregos na, na, nas indústrias e geraram faturamento. Então nós fechamos o ciclo. Novos investimentos do Funtel já foram autorizados. Agora vão ser liberados 100 milhões de reais para pesquisa em telecomunicações na indústria.